E aí, pessoal, beleza? Aqui é o seu Titi, trazendo mais um vídeo pro canal. Ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Agora, faz algum tempo que eu não trago vídeo aqui para vocês, né? Faz uns 5 dias, basicamente, que eu não trago vídeo. Minha conta no 5.5, 4... no... No mano, eu acho que foi banida, porque eu não tô conseguindo entrar de forma nenhuma. Para você me tirar essa dúvida aí, galera, vai e me adiciona, mano, assim, ó. Mano, Titi, beleza? Adiciona... Qualquer coisa, se não foi banida, você volta aqui no comentário aqui Não, volta aqui nesse vídeo comenta se assim, Não foi banida, Tietê Daí eu vou entender que eu perdi a senha Mas se ela foi banida, mano, você vai comentar aí Tietê, eu não tô achando sua conta de jeito nenhum Tentei adicionar, não adiciona Não acha, mano, Tietê lá no fênix, 5... é 5.5 .5 com o painel Se você quiser entrar, o link na descrição Mas basicamente, o que, que acontece, galera? Eu tô decidido a mudar um pouco o conteúdo, fazer uns vídeos que ver diferente de gamer, mais ou menos que ver. virar que um canal de gamer também, tá ligado? Trazer Free Fire, muitos jogos aí diferentes, eu espero o apoio de vocês, porque eu sei que vocês gostam que ver do conteúdo, gostam de mim, gostam do que que sai aqui do canal, beleza? E eu fiz esse banner aqui, vocês gostaram galera? Ficou um pouco top? Pouco não né? Ficou legal, porque, tipo assim, demorou muito, mano Os efeitos atrás, aqui Os cartuzinhos, ficou... demorou um pouquinho Mas no final compensou E essas letras aqui, eu quero ver quem vai adivinhar O que tá escrito aqui, ó E tudo, mano, ó, adivinhar os signos Os desenhos, tudo, mano que tá aqui, desenhado, beleza? Em cima aqui do senhor No senhor, né, mano? Basicamente, eu com aqui, é porque o banner aqui é... Aqui fica as redes social né? Mas aqui tem, tipo, uma é... Como que eu posso dizer? Uma ponte para ir pro castelo, né? Ficou bem legal esse banner Deu um trabalho, mano. Na moral, eu fiquei a madrugada quase inteira fazendo isso. Mas no final compensa, né? Porque é um design pro canal, ó. Muda um pouco quer ver a tipo assim, avisando o canal. Daí fica legal. Mas, no enfim, né, mano? Minha conta não tá entrando aí no 5.5 de jeito nenhum. Galera, eu posso até mostrar para vocês aqui. E não sei, é vou mostrar pra vocês aqui. Espera só um pouquinho, mas eu vou falar o que sobre minha página. Eu criei essa página, não divulguei pra ninguém Daí, o que que acontece? Ela já tá com 86 curtidas Só te postar as coisas O que que acontece aqui, galera? Eu posto muito estranho assim, coisa engraçada Coisa que muita gente não posta aqui no Facebook Daí, tudo diferenciado Com as coisas engraçadas, diferenciada mesmo, mano Se você quiser curtir a página O link dela tá na descrição Você curte que você vai receber coisas atualizadas Vai dar muita risada mas tipo assim, tem um tempo de alegrar, ter um sorriso na cara de vez em quando. É só curtir essa página, beleza? Tá vendo aí, ó? Essa aqui é uma página motiv... é... é de motivação, tá ligado, meu irmão? Mas enfim, vou entrar aqui no DD Tank. vou mostrar pra vocês, entrei aqui, galera que Phoenix, tal Daí aqui meu login, tudo certinho, coloco David coloco DavidX658, tal, minha senha Ok, daí ó, dou é, Entrar aqui, ó, entrar, daí que que tá? Dado incorreto, incorreto Tente novamente, mas se o dado está Certo, mano, eu não mudei nada, galera É isso aí, meu login, minha senha, tá tudo certinho Porque eu deixei salvo aqui, tá ligado? Ninguém entrou, só eu que jogo Tank aqui O notebook é só meu, ninguém entra no meu PC, entendeu? Daí por isso que eu tô pensando assim, a conta foi banida, não tem, tipo assim, não tem outra Explicação, sabe, pra que ver A conta que vem não entrar, não tem outra Só se você escrever, adicionar aí Daí, que mandar o print ou comentar aqui de volta E falar assim, não, a conta não foi banida Tá lá, mano, tchê, tchê. mas vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, entendido Do meu lado, deixa o like, ativa o sininho Se inscreve, segue nas redes sociais E amanhã tem um vídeo aí De rede Sulf tanks Evolução de 10kk Tá top, mano e deixa o like porque vai ficar com bonito e cheiroso. E esse vídeo aqui, mais tarde eu vou colocar thumbnail nele. Porque eu vou soltar ele sem thumb e depois escrever o boy e like, colocar Tem que ser assim para ter vídeo. <risos> então, tamo junto.